E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que me ajudou muito no início do Clash. Ela mesma, Vitória Souza. E aí, galera, beleza? Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez no canal do El Bigodão. É, a primeira vez aqui no canal do El Bigodão. Mas pra quem não sabe, no canal Luz Camerijão, a Vitória, né? A gente tinha um quadro chamado Treinando Noob, no qual ela me ensinava a jogar Clash. Começou a me ensinar ali com os primórdios. <risos> e hoje eu vou jogar com ela aqui, em Batalha. 2 s 2 essa dupla rapaz, que negócio vai ser doido hoje, tá confiante Vi? Tô, tô, a galera aí não tá ligada do, do, do que que é feita essa dupla, <risos> então galera já vai deixando seu like aqui embaixo se inscreve no canal também se você não é inscrito e vamos batalhar, agora a Vitória vai me chamar aqui, batalha 2 s 2 vamos ganhar vamos essa Vamos dinâmica aqui me chama, ele já chamou, participar lá. Ó. vamos lá, vamos lá, beleza cara vamos ver com o que que a gente vai jogar aqui estamos na arena lendária, ih <risos> tá, vamos ver como que vai ser vou começar atacando meu gigante aqui atrás A gente tá indo com deck mais ou menos parecido, é, né? Só o combo É com verdade, a gente tá com deck meio parecido aqui. Ó, estamos jogando aqui com Carlos Lá para... parece um mexicano, lá. sei lá Sei lá Vou atacar aqui a minha lápide O um zapzinho aqui boa, Opa. Isso, boa Boa Vou pra cá. aqui e aqui os meus servos, opa servos, é até que valeu, valeu a pena, valeu a pena por enquanto. Isso aí. Tá legal. Tô bolando uma encostadinha lá também, então tá tranquilo Ó, por o lance agora é parar eu aqui penso. essa mosquiteira pra não dar dano na gente. Boa, acho que o mago de gelo foi um bom, Isso um aí. bom, um bom investimento. <risos> um bom investimento <risos> que eu fiz agora, vou esperar. Joguei. Oi? Joguei meu coletor ali pra gente criar uma vantagem boa, sobre boa, os adversários. Boa. Ó, vou chamar aqui a galera com esse... você obrigado... Ai, botei zap sem querer. Foi errado o zap. Coisa. <risos> Mas tudo bem. Tudo bem. A Vitória com o Mega Servo ali. Esse Mega Servo agora vai fazer um sucesso. Vou tacar logo atrás a Mosqueteira do Gigante. E a Mosqueteira vai ser uma boa aqui, eu acho. Se tiver... Se eu tivesse um mega servos um agora, sei lá, alguma coisa assim, seria uma boa também. Zap. Boa, Vi, ah, boa. Ah, Zap aí foi bom. Boa, mano, eu dei uma errada no Zap aí que foi, né? Ó, tô sem elixir agora. Boa, Vi, boa. Legal. Cara, eu tô com a maldição do Zap errado. Todo Zap que eu jogo sai tão Eu tudo. também, é incrível. cara. Eu, é incrível. Eu, eu falo <risos> direto nos meus vídeos assim Ah, o Zap todo cagado. Porque o meu Zap, meu Deus. Zapzinho, todo cagado. Ah, esse relâmpago do cara. Ó, oh, mas por hum. enquanto nós estamos bem, tá, Porque, olha, se tu pensar... Sim, a gente tá é, se tu a gente pensar, tá nós teremos muito mais vida. O, o cavaleiro ainda chegou na torre Atua, eu vou tacar o um um gigante aqui atrás é deu um... tá, isso aí vamos, vamos montar aquele combo agora João aquele, aquele, aquele combo, combo. que dentro da nave vou lá já vou tacar meu balão aqui, aqui pra eu poder Ciclar meu deck. Tá bom. Não... eu vou tacar Tem lá que que aqui tá. no meio e vou tacar cara, Double Giant vou tacar até os esqueletos aqui giant mas, se chega ali já faz um opa cara esse dobro de gigante aí. Sim, aí. Meu balãozinho chega, balão. Levamos, é. levamos na certa. Cara, vamos pra três coroas, vamos pra três coroas. Ah. Joga tudo ali, <risos> Joga tudo ali, não pensa. Joga tudo. <risos> Ó, tá aqui Só a lápide, jogo. a lápide agora foi um bom investimento aqui. Zapzão. Zap, dois zap, double zap. <risos> os caras estão cara tá <risos> apavorados agora, amigo. Estão apavorados. Mance é, defen é defender essa parada aqui mesmo. É isso. É só segurar aqui, tacando tudo ali na arena, Eu que vamos levar aqui. essa. Levou a coroinha aí. Partida é nóis, cara. Esse aqui é região, tá ligado? Quem disse <risos> que a gente ia perder, mentiu. <risos> ó, ó, o negócio foi bom, pelo visto, né? Pelo visto não. Pelo visto não. Foi bom, né, Vick? Foi bom, né, foi, foi bom, bom cara. Só que assim ó. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Tá. <risos> <risos> <risos> olha só, mas ainda eu não tô garantindo o um negócio, eu quero mais uma partida aqui pra garantir essa dupla dinâmica, sim, entende? Sim, sim. ó, aceitei a segunda partida aqui com a Vi, lembrando que eu troquei de deck eu botei um deck aqui de corredor, né pra ficar um deck assim, diferente e vamos testar como vai funcionar esse negócio aqui junto com o deck Isso da aí. Vi, né ó, começamos com o coletor, tomara dois coletores em campo ó, o cara começou atacando dragão infernal né, que coisa, né eu vou puxar esse dragãozinho é. com o canhão, esperar espera um pouquinho. Espera. Deixa ele de carregar e eu vou tacar é, também. Espera ele chegar. A mosca aqui do lado. Ai! Mega servo, destrói esse querido, por favor. É, se ele não destruir porque eu não tem nada pra destruir agora. Mas tudo bem. Vou tacar uma água de gelo aqui hum. pra segurar esse, esse querido. Eu ia falar querido amigo, mas não é muito Deus. amigo não. Não, não. <risos> Tá mais pra, pra, pra inimigo mortal, assim. Isso, zapzinho ali. Zap aqui Legal. Já. Vou fazer o combo aqui aí, com o corredor. Ah, se eu tivesse né? veneno, taca veneno. Isso, boa, boa. Já joguei. Boa. Aí Os caras deram bom dano em nós aqui lá, lá mas vai nós, vai nós vai acho que... Nossa, levamos a, a torre deles. Levamos a torre deles agora, galera. Rapaz, eu não S. tô falando... Nossa, o nosso, o nosso corredor tá cheio de vida. Tá sobrevindo. Vai, vai, vai, vai, vai. Vamos pra três coroas vou botei até o veneno lá ah, também, é é agora. É agora. É agora, João Victor. É agora. Se não, se não foi antes, assim, é agora. É agora, cara. É agora. A nossa meta é de levar três coroas. Será? Será? Será? Uhul! -huh! Três coroas! Isso aqui é virjão, é isso, moleque! Ué? Tu bate agora, bate aí de verdade. Sabe o que que é, João? Sabe o que que, que, que, que, que, que, é? que é? É só vitória. É só vitória. É só, é só vitória, vitória, mano. Meu Deus, cara. Esse, esse gostinho de vitória. Ai, ai, ai, gente. Essa foi boa. Ainda vamos poder abrir esse baú da coroa aqui, cara. Vamos ver esse baú da coroa. Nossa, meu Deus. Que tanta coisa esse baú da coroa. Jesus. Até... Oh, ganhei o clone, desbloqueei o clone. Não, não tinha o um clone, vi aqui com o. que Não tinha o um clone. Não sei se é uma carta que eu vou usar muito, né? Mas ganhei, legal. Desbloqueei aqui, ainda né? ganhei card, carta. é só vitória Sério, hoje. Sério, hoje o negócio tá muito vitória. <risos> Ah, essa piadinha né? Vitória de Souza aí, Jogando Não, comigo essa piadinha é, é Então é isso cara, essa é a dupla dinâmica Quem quer ver mais vídeos com o João e o Vitória Aqui, cara, já deixa o seu like aí embaixo É muito importante, e galera, tem uma coisa pra falar pra vocês Não deixa de ir no canal da Vitória, viu Passa lá no canal dela, é Vitória Souza meus, Que aí. eu vou deixar o link aqui na descrição É isso aí, é isso aí É isso aí, se inscreve lá, uhum. deixa vários likes Nos vídeos, comenta lá Então tá galera, isso aí. um beijo no coração, espero que você tenha gostado Do vídeo e que, valeu